Começando mais um programa Audi Brasil. Veja hoje a botecada do Santo Canto. Feira das Nações em Santa Bárbara do Oeste. Do restaurante Estação, nossa viagem para Foz do Iguaçu e também o Marco das Três Fronteiras. A chegada do Papai Noel no Tivoli Shopping. E ao som de dança e flashback, inaugura o restaurante Estação na Estação Cultural. Vejam as imagens. pessoal, tudo bem? É, A gente está inaugurando hoje o né, restaurante aqui na Estação Cultural né? O restaurante vai funcionar durante o dia e alguns dias à noite também é joia? Então eu gostaria que você a viesse, a viesse prestigiar, viesse conhecer, ter um cadáver bem legal, bem bacana Assim, vamos fazer almoço, meter umas partes de porções, bebidas e é bem completo, tá? Self Service, enfim e vai vale ter dança também. Isso. Como aqui é um espaço cultural, né? Vamos estar tá fazendo alguns eventos, vamos promover a parte da dança, que a gente já faz isso, na verdade. Vamos também atender aos eventos da estação cultural e também promover alguns eventos aqui no espaço, para ficar aí, né? Que bacana. Trazer mais pessoal, envolver mais o O clima de Natal. E o Tívoli Shopping traz a chegada do Papai Noel. Feira das Nações movimentou Santa Bárbara do Oeste três dias. No complexo da usina Santa Bárbara, o público prestigiou danças típicas, gastronomia com os países participantes e também shows. O Áudio Brasil esteve lá conferindo. final de ano e clima de férias também, o Auge Brasil traz nossa visita às cataratas de Foz do Iguaçu e também a visita ao marco das três fronteiras, Brasil, Paraguai e Argentina. Botecada do Santo Canto. Thank you. A gente está há quase cinco anos já de, de bar, né? vamos falar assim, de estabelecimento aberto. Já fazemos alguns eventos, o tradicional Arraiado do Santo Canto, que já está tradicional, né? E agora optamos fazer essa botecada, fazer mais um evento para a cidade e proporcionar um mais um entretenimento. E quem sabe entrar no nosso calendário aí, né? E vem o Santo Canto vem conhecer, vem para a botecada. Tamo aí, valeu gente. Obrigado, Lu. E o Auge Brasil fica por aqui. Semana que vem eu espero você! Até lá!